Olá, sou Alex Cruanes, sou um dos sócios e fundadores aqui da Hipnose Clinic e a gente atua em três locais, Arujá, Mogi das Cruzes e na região da Zona Leste de São Paulo. Eu sou a Patrícia Guimarães, sou esposa do Alex, estamos juntos nessa caminhada, né? Então também sou aqui sócia fundadora da Hipnose Clinic. Tra trabalhamos e atuamos como hipnoterapeutas é, após fazer o curso do Valdeci. Eu fiz uma formação em psicologia transpessoal. Eu vim de uma outra área, né, antes de começar a formação com hipnose, porque eu tinha uma vontade de atuar clinicamente. E na é, formação em psicologia transpessoal, eu me deparei com a hipnose, porém no curso não tinha me aprofundado, e, e senti que eu precisava aprofundar muito mais na hipnoterapia. E fui buscar uma escola séria, onde eu pudesse de verdade aprender, porque eu via que tinha muitas escolas que não... É, enfim... Eu, falavam demais, mas não, não conseguiam ensinar propriamente a hipnoterapia, a hipnose clínica para que você saísse dessa, dessa escola atuando. E aí foi quando eu conheci o Valdeci, conheci a Sociedade Interamericana de Hipnose e tivemos um papo com o Valdeci de algumas horas e o Valdeci me provou que eu ia entrar naquele curso e ia sair de lá é, realmente clinicando com a hipnose, e de fato isso aconteceu eu imediatamente saindo do, do curso eu consegui clinicar, eu consegui atuar e me senti muito satisfeito e muito feliz com a formação e com o mestre Valdeci, que sou grata até hoje e eu fiz faculdade de administração, trabalhava é, em empresas e fui buscar também na psicologia transpessoal, no início por uma autotransformação e quando chegou no meio do curso, eu descobri que eu queria fazer isso da minha vida, né? Foi tão transformador eu queria também transformar vidas, mas eu achei que faltava um pouco mais. E foi quando o Alex foi buscar é, o Valdeci e eu confiei, porque me simpatizei muito com ele, com a sociedade, com os profissionais que tem lá. E nessa busca nós somos juntos, né? A caminhada nossa foi juntos desde o início e eu... Só tenho a recomendar, porque eu hoje faço o que eu mais amo fazer, que é ajudar as pessoas a se redescobrirem, a se transformarem, a transformarem as suas vidas, e a hipnose está no meu sangue. E eu agradeço muito ao Valdeci, porque eu aprendi muito com ele. A gente, além das aulas, a gente, ele não nega nada, tudo que a gente tem de dúvida, ele responde, ele passa, e você consegue sair com base. E, bom, eu amo. Que eu faço e sou muito grata também, eu acho que quem quiser pode muito bem viver hoje da clínica como a gente vive hoje. Nós dois trabalhamos com isso, largamos tudo que a gente fazia antes, vivemos hoje fazendo o que a gente ama que é clinicando. Bem, uma das maiores dúvidas que eu tive né, quando eu cheguei à sociedade foi se eu poderia realmente estar clinicando após fazer a formação, após fazer o curso, né, de hipnose clínica e reprogramação mental que nós fizemos lá na Sociedade Interamericana de Hipnose. Essa é uma das maiores dúvidas, eu tinha essa ânsia e foi sanada. Realmente eu saí de lá clinicando, eu saí de lá aplicando, eu saí de lá é, replicando e tendo muitos resultados. Uma das propostas do curso né, lá na Sociedade é você desenvolver o pensamento clínico para poder atuar depois, com, clinicamente e de verdade o curso ele corresponde a essa expectativa. E realmente eu vi que, que você desenvolve o pensamento clínico e você acaba, inclusive, desenvolvendo a tua forma de atuar, o seu próprio método, porque você desenvolveu o pensamento clínico na hipnose. Isso é um ponto muito positivo. É um curso totalmente prático né? e isso que o Alex colocou é muito legal, tanto que a gente trabalha, atua e hoje qualquer cliente que chega a gente sabe como lidar com a situação e, e ele sair daqui com o benefício que ele veio buscar. Por quê? Porque a gente desenvolveu esse pensamento clínico, então a gente consegue entender a mente, como ela funciona, os gatilhos e tudo isso é, foi uma base que a gente teve muito grande lá com o os cursos lá no, no Valdeci. E hoje eu tenho resultados excelentes com meus clientes, tanto que a maioria dos meus clientes hoje vem de indicação. Um cliente termina indica alguém, ou uma colega, ou a mãe, ou traz o filho, ou traz o um marido, e eu tenho resultados excelentes. Então todos eles saem, eu tenho depoimentos até no site que vão mostrando isso, essa veracidade, que eles mesmos é, assim, falam, eu quero dar o depoimento, porque eles viram um depoimento, eles falaram, foi através dele que eu senti segurança de poder passar pelo processo, então eu quero te dar o depoimento. Essa última cliente agora que eu atendi foi uma graça, que ela até ela chegou e falou, eu quero tirar uma foto com você, que eu vou te colocar um depoimento de toda a mudança que você proporcionou na minha vida. Então assim é muito gratificante você saber que você consegue é, com aquilo que você estudou, que você ama ajudar uma outra pessoa a sair da situação que ela está e para um patamar muito melhor viver aquilo que ela precisa viver de felicidade, plenitude. Então isso é excelente. e Eu agradeço muito tudo que eu. essa caminhada de estudos aí. É, bem, eu quero contar um caso curioso que aconteceu, né? Que durante o curso é, eu resolvi aplicar uma técnica numa amiga, numa pessoa próxima, que estava em estado de depressão. E aí é, ela estava com uma depressão bem severa e apliquei isso durante o curso, eu não tinha nem me formado ainda. E meses depois, fui conversar com ela, ela não estava mais sentindo aqueles sintomas, não estava mais apresentando sintomas, não estava mais sentindo daquela maneira. Então, para vocês perceberem que durante a formação, eu já comecei a aplicar, a testar já e comecei, já comecei a ter os resultados.